Oh, tô vadindo Tô Ai! Sai Sai oh. Nova York A qualquer custo Vamos jogar aqui com o Kid Bengala Jovem É o quê? Continuando no hard Roda logo esse trem aí Beleza, já estamos no jogo aqui O que que acontece? Sei lá Siga em direção ao ponto de evacuação Olha, já tem um maluco aqui Preguiça Altamente chapado no ponto Vamos pular aqui a paradinha Que nós não temos bilhete Oh, meu Deus do céu uhum. Tranquilo, oh, parece que a é parada tem que descer aqui tem um Loki no chão. Pera aí. Pera aí, tio. Tá rolando os helicópteros. Ô, louco! Já tá rolando treta aqui embaixo! Você <risos> cai, tio! Derrapa! Tá rolando catarrada por trás! Rapaziada, tá... aqui, aqui, ó! Achou! Ei! Bica o olho! Atrás do Chevette! Vou... Oh! Desce aí seu Loki <risos> Oh, já tá tudo ferrado, o negócio aqui, tio. Oh, vou tirar a peixeira do bolso, hein? Eu quero oh. seu olho, hein? Ó, explode, tio. Boa. É bom, vocês cair. Beleza, chegamos no destino já, hein? Tranquilo, silêncio aqui nessa área. Oh. Tô calmo! Não, ó, não já termo. entra aqui. Vai lá e vê! Ô, minha munição, hein? Munição. Já tem com munição aqui. Tem uma arma gigante aqui nas costas do cara, ah, tio. O Cabernet nem viu isso. <risos> não, ó, vou mexer no, no aqui. É isso aqui. Ó, entrou. Pera aí, tio. Tá rolando um silêncio aqui. O caberninho tá curtindo muito, não, hein? O, opa! Pera aí, tio. Tá rolando uma okay. arma telescópica aqui que o caberninho já curtiu. Vai ficar pior ainda. Tranquilão, respirações, hein? Ó, ó, ó. Não, meu, manda um dele, fica, fica de boa, fica tranquilo. Esse Beleza, ó, oh, outro lock aqui, tio. Oh! Vamos cair. Peraí, peraí. Oh! Vale isso! Ah, vou meter a peixeira, tio. Ah, essa arma telescópica é ruim, hein? Vamos trocar de arma aí, pelo amor de tal, tio. Oh! Até eu, até eu meter o binóculos! cheirar esse lock, Até eu meter no binóculos aqui. Ó, ó, ó, ó. Deu uma parada aqui. O cara é rápido, hein? Nossa, você viu? Eu impedi de, de roller. De patinando. Beleza. Uh! Ó, destino. Agora a gente tem que chegar aqui. Cai. Oh! Pula de ponta, tio. pula. Tá escrito destino e a gente vai. Pela ódio. Beleza. Ó, ó. ó. Silêncio. Tio. Ó, silêncio. A parada tá silenciosa. Vamos ficar ligado que rola aqueles abraçador do balde, Cagão. Parece que é silêncio mesmo, tio. Uh -huh. Vamos vamo, vamo confiar. Vamos confiar. Pera, pera aí. Destino tá do outro lado agora, hein? Ó. Já bica pra esse lado aqui. Eu moro é nós. Oi. Ô, meu, tem que That's subir a parada. É, Over ué. Could, could Ô, pera, pera, tá, tá rolando um já a treta tá ali em cima eu não tô entendendo nada, hein? Vamos com calma. Achou! Ô, oh, louco, tio. Ele já veio. Vem, vem amor, hein? Você viu a carinha dele? Vai. Tranquilo. Peraí, peraí, pera, pera. Olha Qual é que é? Ai! O cara tá aqui em cima, tchau, Os caras escala. Vai achando que não é alpinista esses Loki. Assim. Oh meu Deus, eu tenho que achar uma escopeta. Onde é que tem escopeta nesse negócio? Ô oh, meu Deus, os caras vêm de metrô. Os caras é modernizados. o Jackson! Oh, o Jackson! Oh meu Deus! sai da frente! Ô oh, Snoop Dog! O Snoopy Dog entra na frente, tio. Ele é Loki, hein? Vamos ver. Tô com a mira telescópica aqui e o cara entra na minha frente. <risos> Beleza, ó ó, ó, um monte de Loki aqui. <risos> ah, como é que é, criano? Ô, oh, Snoop Dog! Oh, meu Deus do céu, o cara é forgado, hein, tio? Ele mete a testa na meu. eu vou arrancar a franja dele. Aí, depois ele reclama. Beleza. Tranquilão, o peixe era esse. Senão... Cai! Beleza, já derrapa aqui pra baixo. Destino novo. Beleza. Vamos cortar esse trem do amor aqui. Oh, olha aqui, é um abraçador, oh, tico, Ele já tá out. pronto pra abraçar, hein Ai, oh, que delícia Tranquilo, pa parece que agora esse ponto aqui uh -huh. Vai ser mais sinistrão, hein tá rolando um silêncio prolongado Isso é indício de que haverá muitas tretas Ó, ó, ó, parcurei Ó, oh, meus arma nova aqui, pé Qualquer, oh, qualquer shit. uma que for, tio beleza, oh, vamos parar com esses telescópios, hein Tranquilão Ó, oh, oh, oh, oh, cruze gotta o gotta depósito de prens. trens Beleza, tem como se essa parada aqui? Ó, oh, subimos. Beleza. Sobe aqui, de boa. Use o painel de controle para dar partida no trem oh, meu. Vira maquinista. Ó, oh, já deu partida aqui, tio. Falou. Ação e diversão. Oh, só uma escopeta em jogo, ó. Oh. Torreta automática. VAP. Ó, ó. Ô, meu, as arminhas tuk-tuk não, hein? Tuk-tuk não, jogo. Ó, ó, ó. Tá rolando altos locos aqui. O Jackson! O quê? meu, bate no Jackson, ele tá vindo, tio. Oh, Olha é só. Ele bate Aí, Jackson. Vamos, vamos cair, hein, Jackson? Pira o zoinho dele. Ai, cai, Jackson. Vai cair. Vai ter que cair. Quebra esse capacete dele. Nossa, ele, ele vai patinar. Ó, oh, pegou ela, Pegou ela. Sai! Vai... Uh -huh. Solta, Jackson. Fazer é, tá rolando uma, uma toreta ali embaixo. Vamos cair aqui, tio. Ai, eles estão vindo. Sobe. Sobe que deu treta. Tio. Sobe. Fica com o Snoop Dog aqui. Vamos, vamos tranquilo. Ai, perde o zóio, hein, tio. Oh, louco, Joaquim, que parada é essa? Eu não tô nem vendo essa rebelião aqui. Liga essas toretas aqui, mano, essas toretas é quê? Isso, tio, isso, ó, automático. Desce daí, desce, seus loques. Ó, ó, ó, será que o trino defenda a sua posição? É, Vamos voltar lá? Antes disso? Oh, Uh! Ó, oh, respirações, respirações. O quê? Onde que os locks estão vindo? Ontem uma maleta de gigante, hein? Vamos subir ali e pegar essa baleta aqui, que ela deve ser altamente profissional, hein? Sim. Qual é que é o negócio. Meu, tá só, É só arma automática, tio. Ó, ó, ó. Estala a grade elétrica. Nossa, mortal. Estalamos, mãe. Ó, ó. Oh, oh. ah, agora eu quero ver, hein? Ô, de tio. Peraí, joga, ah. granada, entendeu, meu. Vamos parar de gracinha, assim. oh, hein? Ó, mais um. Aqui, ó. Oh, oh, ritmo cruel. Ritmo cruel sacode o inteiro. Suco de laranja, tio. Beleza. Vamos pegar mais granada aqui? a gente fica tranquilo, tem que ser na moral. Vamos estudar os inimigos. Cadê seus estudos? Ó, oh, ó, oh, ó. Oh, já já pulou ah? de volta. Ah, o quê? Nossa senhora, jogo. <risos> Arrepenta dos lock aí, pelo amor de Deus, hein? Nossa, tá chovendo a negada. Eliminar. Ó, oh, tem um lock ali gritão, hein? Tem um gritão. Pera aí, jogo. Pera aí, tá rolando muito, aí Ô, oh, logo tá chovendo, liquidações, Black Friday 2 Nossa senhora oh, Alves, olha aqui, tio, ó oh, Do Rambo aqui, ó, oh, peraí, tio, sai, sai Vamos pegar essa metralhadora aqui oh. Aperta o número Bento Agora é Rambo neles, tio Agora é Rambo, vamos lá, Rambão Nossa, vamos acabar com essas Black Friday agora, tio Desce Desce Quero ver não descer, tio Aqui o Black Friday come Peraí, peraí, qual é que é o negócio? Aperte o botão de controle do trem Vaza, ó oh. Peraí, peraí, onde é que a gente vai agora o jogo? Sei lá. Apertamos um o botão. Tem que ter voltar no trem? Claro que não. Peraí, como é que é o negócio? Ó, ah! oh, peraí, tem lock aqui em feixeira. Vápio. Corta o rim dele. Saia do depósito D3 de pelo portão. Ó, uhum. uhum. oh, o portão tá aqui, tio. Tá aqui embaixo. Ó, oh, flipa. Rápido! Ó, ó, achamos. Vapa. Ó, ó, ó, ó, botão bento aqui, hein? Você não conseguiu. Precisa... Intens de arrumar bem, sai daqui! Sai! Louco. Nossa, ele chega na Fórmula 1 mesmo, hein? Você é louco, tio. Peixeira. Oh, me abraçou! Socorro, Jesus! Oh, Tira ele de cima! Nossa! Rapaziada! Oh meu Deus, vaza! Nossa, a treta foi forte aqui, tio! Ai, meu Deus, tem que costurar o rim. Costura! Deixa eu costurar! Peraí, tem como costurar, já dá tempo? Oh, meu, costuro rim aí, pelo amor de Deus, em jogo? Nossa senhora, já quase falecido no local. Ó, oh, peraí, peraí, peraí, peraí, logo aqui Ó, oh. oh, Jackson! o oh, Jackson, tava zoando ó, oh, sai camarada, Jackson Ô, oh, meu, ele bate no chão Aí não, aí pega, aí pega Aí vai vim, vai vim ah, Solta, solta Sai, fecheira Isso ó oh, meu Deus do céu o negócio tá hard mesmo, jogo Já estamos nos esgotos aqui, o negócio tá feio Tá feio Ó, oh, tranquilão, encontra uma saída Tem outra saída ali Ó Ó, ó, o programador, pra que colocar esses lock no jogo, tio? Por causa de judiamento de pele. Os caras caem do teto, tio. Tem que ficar esperto. Ó, oh! ó, oh, oh, parte 2, Parte 2. Prepara, carrega as munição. Ó, Ó, ó. vão cair, vão cair, tio. Nossa, tá rolando amizade demais aqui, hein? Nossa, quanto amigo. que saudade que eu louco, João, peixe era. Sai. O oh, Jackson, sai, Jackson. Nossa. Pega o Jackson por trás. Ele é, ele é lock, tio. Nossa senhora, hein? Você viu, né? Beleza. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Tá rolando locks aqui, Ó. Oh. Beleza, tá, tá rolando altos. Ó, ó. Só pra ter certeza. Encontre uma saída. Será que tem que pular a parada aqui? Nada oh, meu, eu Ô, meu, tem que subir a parada aqui? É Tranquilo, vamos de boa, tio. Abraçador, tio. Não adianta correr. Ó, ó, ó. Rapaziada, é, tá rolando umas armas medieval aqui, tem como pegar uma espada de Grace não? Ô, oh, meu, se trocar peixeiro por espada, pega a espada do Rimei aí, jogo! Ô, não, não, não, oh, meu, pega aí, <risos> pegamos uns um negócios exclusivos aqui. Oh, oh, oh. Já oh, curti! Ó, oh, o destino tá ali. Ó, ó, os sarcófagos. Tem parada de faraó aqui, hein, será que tem a múmia, as paradas assim? Tá rolando um zumbi ali, hein. Ó, oh, farolzão na minha cara. Então, vamos só trocar ideia aqui? Pera aí, jogo vou Respirar O quê? Nossa, eles estão aqui Que baladinha privada Você é louco, jogo? Vou ficar quietinho aí Ó oh. Ó oh. Aí voa, hein Beleza Vamos subir as escadas do amor aqui Vamos, vamos ver o que está rolando ali em cima, tio Agrupar Rapaziada Vai rolar amor aqui, hein? É bom juntar os Snoop Dogg e os amigos ali. Vai tomar no Computadorzinho Bento. oh meu Deus, munição na hora, hein? Vá é pra dentro. É tudo nosso. Granada também tem. Escopreta que é bom. O que é escopreta? Ah, meu Deus, pegamos logo a escopreta principal, tio. Aqui o Caverninha curte. Ah! Rapaziada, agora sim começou o gameplay. Escopretão caiu no bolso, Cavernal? Vamos ficar esperto. Ah, abriu. Rapaziada, rola o fim do mundo aqui em altos papel voando tudo... O okay. que? Ah, vai cair rapidinho, tipo, cair. ó. Nossa, é o Black Friday 3, tio. Vamos correr pra cá e tá de, de encontro com esses Locks. tio. da na mão, ó, ó. Oh! O que fica no chão. Tranquilo. Ó, ó, O tá precisando subir, tio. Ó, oh, louco, tio. É um monte de Locks junto. Oh, Pera aí, peixeira. Peixeira os locks. <risos> Calma! Ó, o destino tá ali. Já vai de peito, tio. Vamos ver se esse. Mortal. Beleza, tranquilo, tranquilo, passamos, passamos. Oh, peraí. Essa arma do bem é do mal, tio. É arma do mal? Pera aí, o zumbi tá colocando. Eu tô entendendo nada, tio. Voa, voa. Tem arma que atira automática do mal. É mais ou menos isso aí. Pera aí, arma do mal. O Jackson! Sai, Jackson! Pera aí, eu não tô entendendo essas arminhas aqui, hein? Ó. É a arminha do mal? Pera aí, tio. tá, tá, cara. Oh! Pera aí, jogo! Tem arma automática do mal! Sai! Vaza! Pera aí, tio. Vou me curar aqui rapidão. <risos> Remenda esse braço. Será que dá tempo? Taca a granada nessa boca. Como... Taca! Pera aí, esse negócio, ó, ó, ó. Tá afetando caverninha, tio. Agora, os zumbis estão equipados! Oh! Olha aí! Olha aí, tio! zumbis zumbi instalou os negócios ali. Tem zumbi até instalador, tio! Ah, agora você vai cair, tio. Cai, Arminha! Nossa! Rapaziada, o hard tá hard agora, hein? Você se ligou, né? Uhu! Uh! Tranquilo, vamos, vamos pra cima, tio. Oh, meu Deus, sem, sem medo. Aqui tem coragem. Beleza, o destino tá ali. Sim. Snoop Dogg e rapaziada, vamos correr, tio. Vamos! Ó, já cai de peito, agrupar. Peraí, peraí, peraí. Tá rolando umas caixas cabulosas aqui, hein? Ó, oh. uhum. grade elétrica, tio. Oh, meu Deus, aí o Snoop Dogg fica feliz, hein? Ó, oh, outra caixa gigante ali, hein? Vamos ver qual é que é. Mad Kit, on, fala que é Kit. Some. Abre a caixa! Oh. O Mad Kitão. já voltamos quase à normalidade. Tirando que o uh, Caverninha levou um pau. Eu já tá com metade Greenies da vida Gips. ali. Ó, ó, ó. Ele tá rolando os tirotex Já. Ó, oh. oh, o destino é quem? Ó, ó, ó. O barco, tio. É o barco. Aperta o botão te Liga esse barco aí. Chama o guinchão pra nós. O quê? Bizerrão, Bizerrão ali, hein? É. Defenda a sua posição até o barco atracar tranquilo tio, ó, oh, tá rolando bezerros e tudo mais Vamos pegar a granada desses bezerros, é, be é rebelde, tio É rebelde, ó, oh, ó oh. oh, Será que a escopeta chega lá, tio? Ah, <risos> De derrubou um bezerrão Tranquilo Ô, oh, Jackson, ô oh, Jackson, cai aí, tio. Vai cair, Jackson, vai cair Cai, Jackson, cai aí, tio Ô, oh, meu, ele não cai não, tio, peixeira oh, Toma, tio, peixeira nível 3 Eu tô calmo Rapaziada, o hard tá, tá batendo na mente, hein Vamos manter a calma Abastece a munição. Oh, liquidações, tá rolando já, O Black Friday tá, tá em dia. Vai, os cara vai quebrar minha grade, minha grade ali, Eu Coloquei negócio pra dar choque neles. Mas os cara tá querendo comprar uma TV de 14 polegadas. Vamos com hein, em A TV de 14 baixou de 100 conto pra 15, tio. Os cara fica louco, olha aí. Vamos, vamos tirar os lock aqui. Beleza. Os caras já invadiu, tio. Já invadiu, ó. Oh, oh, seu badruga. Seu barriga. O inhonho. Oh, meu Deus. Peraí, tio. Tá rolando treta demais. Ai, peraí pra encher esses locks, tio. É, soco. Ai, eu tô caindo, eu tô caindo. Calma, eu tenho que encher a vida. O jogo. Ficou preta, todo mundo. Ah, sai, sai. Ô oh, meu, eu preciso de espaço. Peraí, oh. pera peraí, deixa eu só costurar o braço aqui. Oh, estou bem, estou bem. Ó, ó, ó, locks. Acho que tem um medkit ali, tio. Vamos pegar ele. Sai, sai, todo mundo. O cara desvia da bala, tio. O cara é rápido. Oh, oh, oh. Man ó, ó, ó. Mano, o zó fora. Ô oh, meu, pirâmide! Ô oh, meu, carrega a escopeta tio. É, é, é peixe! Sai! Sai! Ó, ó, ó, tem que... oh, granada, tio! Ó, oh, joga ali, tio. Duas, uma pra cada. Ó, oh, uma pra cada pirâmide. Efeito de pirâmide, eu não curto. E esse negócio de pirâmide. Ah! Oh, pirâmide gigante aqui, tio! Oh. Derruba esses locks. Os caras estão tá entrando em toda parte, ó. Tem até ter um lock enganchado. Estátua tá na liberdade e tudo mais. Volta, volta. Oh, Pera aí, o que isso é isso? Granada? Ô oh, meu. Arrombador agora, jogo. Agora. Pera aí, pega esse negócio que é importante, aí, Tem uns arrombadores desse profissional. Pera aí, peraí. Oh, o um Jackson! Sai, Jackson! Sai! Ô oh, meu, peraí, caralho, peraí. Ó, oh, bica as pirâmides, bica esses locks. Oh, tô invadindo! Estão invadindo! Ai! Sai! Sai! Fechei! Oh, carrega, carrega! Ó, ó, ó, derruba essas pirâmides grega Benta na frente o que que esse negócio Solicitar o um ataque? Chama esse negócio, liga, tio, liga pro Chuck Norris aí, ó, oh, solicitamos um ataque aí, Bento ali, hein Ó, oh, vai rolar ataque Bento aéreo Ligamos pro Chuck Norris, tá rolando um... Ó, oh, um bezerrão ali a gente tem que carregar as munições, tio, ó, oh, ó oh. oh, não! Oh, oh, o abraçador não, tio, agora, essas horas, tio Ó, oh, melhor, horário de Brasília Beleza. Oh, sai! Nossa senhora, eles estão roubando tudo. Pera aí, tio. Ó, ó, o bezerro, tio. Acaba com esse bezerro, que ele liga pros caras, tio. Ele invoca. o oh, bezerrão, e aí? Como que a gente mata o bezerrão que tá ali atrás, tio? Mata o bezerro. Oh, 70 mil tiros pra matar o bezerro. Tio, oh, Black Friday, tá, tá em dia, tio. meu, oh, agora a TV é de 40 polegadas, tio. De 899 por 280. Rebenta, tio. Oh, tira esses lock daqui, tio. A TV é nossa. Tranquilo, ó, ó, ó, outra tá grade arrebentada aqui, é os Loki tá caindo, tio, Ô, oh, meu Deus com... Quanto tempo a gente vai ter munição pra escopeta? Enquanto tiver escopreta Não vai ter Loki entrando nessa treta Ó, oh, sacadinho, besteira Ó, oh, ó, oh, arrebenta Ó, oh, meu, tem granada ainda, tio, joga lá, tio Ó, oh, meu Deus, acaba com essa pirâmide benta aqui Ó, oh, tem Loki em toda parte ainda por Onde que esse locks estão tá invadindo? Só não acaba. Oh meu Deus, não acaba não! Oh, nossa, é surdão por trás! Peixeira, sai que eu rodo, tio! Oh, só tem mais um medkit em jogo, v vamos ficar esperto! Sai! Nossa! É só zoi shot, tio! Vamos zoiar, vamos zoiar! Oh! Sai! Peraí, os caras tá vindo daqui, tio! O oh, Jackson! O Jackson não! Não, Jackson! Ai, a gente era é camarada. camara, tio! Vim trocar a figurinha, tirando o bundão dele! Oh meu Deus, sai! Sai, peixeira, todo mundo, tio! Peraí, tio, eu, eu, eu preciso encher de a vida! Ô oh, meu, tá rolando até tiro por trás, hein? Ó, oh, costura o braço aí. Rápido! Ô Rápido. Oh, meu, agora vocês vão ver. Cadê o Vem! Oh, é você mesmo, tio. Sai! Enche a munição Loki ah, Oh! olha o tamanho daquela pirâmide grega ali, tio. Oh, Ô meu, reinicia o guicho, agora é que eu fui ver. Ô oh, meu, eu tinha que apertar o botão, caverninha. Ah, meu aí você morre mesmo, hein, tio. Oh, Ó, tamanho da pirâmide aqui. Meu Deus, rebenta. Ah, rebenta essa pirâmide aí, tio. Peraí, peraí, chama. Chama o guincho. Beleza, apertamos o guincho, tio. Ó. Ah, vamos, vamos parar com essa pirâmide aqui, tio. Tem que ter mais granada, não. Não. Acaba com esse Black Friday, tio. Ó, ah, os caras estão tá invadindo lentamente. Beleza. Ó, ah, aqui já deu pra deitar os lotes. Tem que ver o outro lado, tio. Tem que ver o outro lado. Ó, oh, ó, oh, oh, tem como arrombar aqui, A gente. Pegou um rombador. Ô, oh, meu, vai ter algum tanque de guerra aqui dentro, tio. tô ligado, é. Ó, ó, ó, vai explodir um negócio ali, hein? Tranquilo, rebenta a pirâmide, benta. Manda os Loki voar. Oh, um cara caiu, hein? Um cara caiu. Ó, ó, o Snoopy Dog tá mal, tio. Beleza, o que, que ah, Uns par de motosserra? Hum. Tamo com as compras, vamos continuar com as compras, tio. Ah, beleza, não troca de arma, não, tio. Ô, oh, Jackson, Jackson, Escuto Jackson Jacksons vindo a caminho. Rapaziada, é, escutei barulho de Jackson, hein? Estou escutando barulho de Jackson. Achou! Oh, ó, o que que eu disse? Ó, oh, já tá dando um soco nos camaras. É o outro lado, tio, o outro lado. Ó, oh, olha lá, tio. Vamos instalar o usar um farpado bento aqui? Ó, oh, ó. Oh. <risos> Altas pirâmides Bento aqui. <risos> Reinicia o guincho outra vez. Peraí, tem que reiniciar o guincho outra vez, ô oh, jogo. Você tá podre? Como que é o negócio de reiniciar o guincho aí de novo? Dez vezes essa parada. Defenda a posição. Outra vez, ô oh, guincho, pelo amor de Deus, hein? O negócio tava, tio. Aí não dá, hein? Ó, oh, o bezerrão ficou lá em cima, tio. Ó, oh, vamos, vamos ficar espertos que ele tem que carregar, ele tem que carregar... O okay. quê? Nossa, os caras estão invadindo tudo ali! Granada, tio! Oh, meu Deus, agora! Pega a granada e seu lock. Ó, ó, ó, ó! Carrega! Carregamos! Sai! Ó! Oh, faca! Granada! Uma granada pra cada! Uma em cada pirâmide, ó! Oh, ó! Oh. Uma em cada pirâmide! Sai! Sai! Peraí, peraí, tio! Peraí, peraí, peraí, Tá todo mundo ferrado, tio! Estamos tá, todo mundo sem medkit! Estamos sem medkit! Pera aí, jogo, ó, oh, ó, oh, tem lock ali do outro lado, hein Ó, oh. ó, oh, tá rolando bezerro, bezerro Vou matar o bezerro, bezerro invoca, tio Esse bezerro invoca Desce, bezerro, para Para de gracinha Tranquilo, ó, oh, locks Meu, você tem que interagir de novo ali, hein Tem que interagir todo momento O negócio é difícil mesmo, hein, é hardcoreista Ai, ah, você cai, sai Beleza, interage de novo, jogo Uh Beleza, ó, oh, tá chegando o barquinho, hein tá chegando os caras não para não tio ah oh, meu Deus do céu o oh, Jackson o oh, Jackson cai ah oh, meu Deus o Jackson tá vindo sai daí Jackson oh o oh, oh, peixeira oh meu Deus será que a gente vai conseguir oh, eu tô morrendo o oh, Jackson tá vindo oh meu Deus socorro toma cai cai oh estamos oh, oh, no vermelho tio, tamo no vermelho bicuda zumbi Rapaziada, vamos ver do outro lado Ele tá rolando uma pirâmide benta ali que não é possível tio Ó, oh, os caras tá... O que, que eu falei? Vamos arrebentar essa pirâmide benta. Olha ali do outro lado! Oh! Pera aí, instala, instala chama o um ataque aéreo aí, tio. Ó, oh, solicitar o ataque do Chuck Norris. Cadê o negócio que não vem? Oh! Ó, oh, tá rolando o ataque do Chuck Norris aí, tio. Olha aí! Oh, meu Deus, bateu o barco. Rapaziada, será que deu certo? Oh, meu Deus, já, já tá soltando repolho aqui, hein, os caras, hein? Cagaram no local! Tranquilo, vamos, vamos vazar até o teu barco ali. Pelo amor de Deus, hein? Ó. Entra no barquinho do amor. Zona azul. Beleza, vai até o barco. E agora, o que Sobe! estamos no barco. Vem! tudo no mar! Isso! Só tá deixando! É como chutar o um formigueiro! Norte para o lago Champlain! Vamos ficar seguros lá! Não vai sobrar nada nesse lugar! VITÓRIA!